Ah meu Deus, que medo. O que, que eu tá falando? Que o céu que tava eu, bonito. Céu tava lindo, ah, Aí estrelas. vem ele com esse papo, Que o céu tá lindo, olha as estrelas. Você tava lindo. fazendo o que na hora? Não, eu tava fora pronta a casinha! Você não tava fora da casinha, mano. Não tá nem sentido isso. Onde você tava? Você tava fazendo lindo. o que na hora? Não, eu tava pronta pra romper o.